Olá, boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio da, do programa Curadoria do Incrível. Essa é a terceira temporada. E hoje é o quarto episódio da terceira temporada. Meu nome é Cristiane Pedotti. E eu hoje estou aqui com a Sandra Mara, amiga querida de infância. A gente se reencontrou depois de muito é legalidade, né? Bom, a gente foi amiga, a gente a se, gente perdeu, se perdeu, perdeu, a gente se, a gente se perdeu. E a gente era muito grudada dos oito aos doze irmãs e, é, e aí a gente se perdeu E a gente se reencontrou em dezembro Presentes da na passada. vida Deixa eu parar a nossa musiquinha E aí Contando a história né Uma para outra, o que que a gente está fazendo Como está se atualizando é, Eu fiquei sabendo um pouco do que, que a Sandra Fez nesse período Que a gente deixou de, de interagir E ela é uma artista Plástica, fantástica Ela produz móveis maravilhosos, restaura, garimpa coisas incríveis. E nesse processo todo de criação, nos últimos anos, ela começou também a se envolver pelo lado terapêutico e se formou e eu já atua também como arte terapeuta. E esse mergulho deixa você nessa, bastante em contato com esse lado mais escuro, essa sombra e esse é o, o tema central da, dessa quarta, terceira temporada do programa da Curadoria do Incrível então o que que rola no outro lado dos eixos do desenvolvimento do corpo da mente, da alma e a partir desse lugar de desenvolvimento como é que eu crio no mundo e como eu colaboro então a gente vai falar sobre o processo de criação que está bem é, é essencial, né, dentro da sua atuação profissional, mas te convidar a trazer esse outro lado, né? Então, uma coisa que o resultado, o produto final da criação que eu, por exemplo, com cliente, né, vejo aquela coisa maravilhosa. Eu queria que você contasse um pouco o que, que rola no teu processo criativo e aonde que, que a coisa perde. no meu processo criativo quase me matou, na verdade, né? Que eu levei tão a sério a singularidade da, da autocobrança do meu trabalho que hum, eu acabei quase que eu fiquei, tive, tive um câncer de pele por, por conta das tintas que eu trabalhava, porque há então quando eu comecei nesse nessa trabalho de restauração e pintura de madeira. Eu não me dava por satisfeita com o que o mercado me oferecia de possibilidade de pintura, de, de transformação. O que o mercado tinha de novo estava chegando no mercado, ao aglomerado, compensado, e eu achava uma pena as pessoas estarem se desfazendo de seus móveis. Eu queria potencializar aquilo tudo e dar uma vida nova para tanta madeira bacana, tantas partes e tantas florestas ali desperdiçadas. E eu não tinha recursos no mercado, então tive que inventar um novo recurso. Foi quando, em 1990, e dois. <risos> me entregava, eu entregava, conta. Eu comecei a testar os materiais com aerógrafo e com a pistola. E esse processo demorou uns três anos, mas eu acabei restaurando móveis. Na verdade, eu me tornei uma autodidata em, em restauração de madeira. Dei aula de restauração de madeira também, em 94. Comecei a pintar. Só que eu usava uma tinta de poliéster. Então, eu escolhia a cartela de cor dos meus móveis na rua. Eu saía na rua e falava, ''Nossa, olha aquele corte que sensacional! Olha a cor daquele Opala!'' E eu ia atrás das tintas. Além disso, eu fazia tinta na minha casa. Eu acabava fazendo tintas coloridas para pintar as minhas unhas de colorido, porque não existia esmalte de unha colorido e eu saía na rua de amarelo, azul. E, e o resultado de, desse trabalho, dessa busca por essa renovação, me levou para um lugar ainda mais profundo da minha alma, que foi o meu estado de cobrança, comigo mesmo, pelo resultado. Então, eu pintava a pena, aerógrafo, pistola, e fazia coisas incríveis com, com com com as mãos. Eu vivia mergulhada no tiner e quanto mais perfeito saía o trabalho, mais perfeito eu queria. Que aí com as mãos sem proteção. Às se vezes tocada, eu é. usava proteção, mas isso é um engodo de uma certa forma, né? Porque está era... inalando também. É, está né? no ar. E, por exemplo, o aerógrafo, a hora de você limpar a, a, as pontas dos, dos aerógrafos, é, a luva atrapalha, você não consegue ficar limpando a ponta que eu limpava com agulha, passava no algodãozinho, tinha um trabalho todo... E também o a a, meu próprio trabalho de criação, ele não é um trabalho... a minha criação ela não é uma criação elaborada, ela é espontânea, a hora que eu sento para produzir algo, é aqui que vai acontecer a minha criação. Então, como ela é muito espontânea, como é na troca com o elemento, eu acabava que me envolvendo de uma certa forma e me esquecendo totalmente dentro desse processo. E aí, quando veio o diagnóstico, como foi o CB? Eu estava num momento muito bom do meu trabalho, muito bom, porque eu já sei assim, trocar, fui trocando de ateliê, cada ateliê que eu queria ter mais salas de restauro, mais salas de pintura. Eu amava o que eu fazia. Quando veio, foi. Eu engravidei, eu parei de trabalhar, a minha filha tinha quatro meses quando eu soube. E eu só fui ter alta quando ela tinha 10 anos. É. Você ficou 10 anos em tratamento? Eu fiquei 10 anos em tratamento porque foi um melanoma de quarto grau. E, e eu fui estudar as questões todas. Está muito relacionado aos hormônios, mas também está muito relacionado à, à qualidade de, de ar que eu respirava e esse contato muito cruel aquela química, com aquela química. Né? Porque era... A tinta de poliéster, ela exige um thinner que é o thinner mais forte que tem no mercado. E hoje, o que eu sei que hoje, o material disponível no mercado, ele tem uma concentração de álcool sólidos menor, isso é. Ela tem uma química um pouco mais generosa, ou melhor, não tão cruel, sabe? É, eu não posso voltar a mexer com esse material. Eu acho que nunca mais vou poder voltar, e assim, e esse... E esse o quadro todo me levou para um lugar muito triste porque quando eu estava num, numa fase muito boa do meu trabalho eu tinha uma plenitude de vida muito grande mas eu tive que revisitar todo o meu o cuidado comigo mesmo essa cobrança pelo pelo processo de produção e de criação eu gostava de criar enquanto produzia, meu trabalho ia sempre se transformando. Então existem métodos que eles são é, positivos e, e com resultado muito legal, mas eles são perigosíssimos se a gente se exclui. Então tive que aprender a me acolher. Fazer uma generosidade, né? Te ouvindo, uhum. começa a vir a cabeça como é, como aprender a ser generosa, né? Você aprendeu é. a ser generosa com você. Bem, a é, vida, vida ela nunca te dá um problema sem te pegar pela mão, porque tudo isso aconteceu no mesmo momento que a minha filha nasceu. Então eu tive que aprender a ser mãe dela e de mim mesma ao mesmo tempo. Uma maternidade de mão dupla, hein? É, porque a gente aprende a se cuidar, a mãe ensina a gente a se cuidar, né? É um aprendizado da mãe para o filho, né? A Steiner fala isso com muita clareza, né? Mas eu acho que eu aprendi, porque, é, ou melhor, eu estou aprendendo, né? Sinto muita falta, assim, daquela loucura, mas quando eu olho para aquilo que eu fazia comigo, lembro é que eu entrava dentro de armário, eu entrava dentro de armário para ficar com a aerógrafo fazendo borboletinha embaixo, borboletinha atrás, quadradinho. Era uma, Era uma loucura. E sei se você percebe isso, ainda presa em algum tipo de padrão desse lugar, de ficar tão envolvida no processo criativo, de de novo se esquecer, que é contar um pouco de mim, né? Quando eu acho que eu consigo interromper, um fluxo desse tipo a ah, não cai de novo na mesma armadilha então tá eu não repito exatamente a mesma coisa é, por exemplo eu tinha uma compulsão alimentar mas eu queria nesse lugar da criação acho que talvez ah, com o trabalho né uhum. eu tinha uma dedicação eu trabalhei por muitos anos em bancos de investimento eu era apaixonada pelo que eu fazia toda aquela adrenalina a dinâmica do que rolava e eu trabalhava altas horas, às vezes ficava sem tomar água porque não dava tempo de ir no banheiro, então, de um lugar de agressão com o meu físico muito grande, porque eu estava produzindo, eu estava criando, é, aí vinha uma doença. Eu até falei disso um pouco no, no primeiro programa e não tinha me ligado, no primeiro episódio dessa temporada, não tinha me ligado que estava ao outro lado essa coisa da criação, então estava muito envolvida nesse processo da criação, da produção, Vezes as coisas foram mudando, mas o padrão era o mesmo. de me debruçar era o mesmo. Então, você enxerga você, isso? Você... Eu eu enxergo. Acho que esse é o padrão normal. Eu acho que está tudo bem, Cris. Eu acho que a gente sim se boicota o tempo todo, mas eu acho que a gente procurar, a gente trazer, construir. É, é, Consequências diferentes é uma forma positiva de dizer que a gente também está mudando nosso ciclo, né? Uhum. Que a gente também está é, amadurecendo a nossa autossabotagem Acho que a gente demora sim, é, eu vou te pegar. Mas esse amadurecimento, sabe que eu estou refinando sim. e aí fica mais difícil me pegar na curva. Não, eu agora você falou, eu falei, ai! Presta atenção, é, Cristiane. Olha, eu não sei, porque no meu processo pessoal, eu, eu acho que sim, a gente corre esse risco, mas no meu processo pessoal, quando eu comecei a estudar terapia, eu comecei a estudar terapia porque eu queria, de alguma forma, manter a minha arte, continuar produzindo... E quando eu vi, eu estava. E eu tava, eu, eu levar minha arte para outras pessoas, ajudar nesse processo, que assim, a arte e terapia é reveladora, ela é transformadora. Se você faz, se, eu acho que todo artista tem que fazer arte terapia para não cair nessas coisas que a gente cai, sabe? Porque se a gente. Mas eu acho que teve uma fase da arte terapia que eu estava também lendo casos. E, e querendo fazer trabalho com todo mundo, meus amigos chegavam em casa... e eu queria que todo mundo fosse desenhar, fosse rabiscar... e aí toda a conversa acabava virando... Meio uma obsessão. Né? Nossa, eu falei, gente, isso é mais uma repetição. A diferença é que eu estava é, é, transferindo a obsessão para o outro. Para observação, para análise, para ajuda, eu, tava, eu tava, não estava me prejudicando, uhum. mas eu quase perdi alguns amigos. Uhum. <risos> então acho que essa é, é um. Eu acho que a gente vai sempre tentar se sabotar porque o caminho do meio ele é exatamente isso, o tal do equilíbrio, a luz é sombra, o yin e yang... toda essa história da nossa vida toda permeia o exercício de ou estar de um lado, ou estar de outro lado. A gente pode estar, às vezes, totalmente na luz, produzindo lindamente, e a gente pode estar em outra, outro momento, Perder totalmente a ideia de onde é que a gente está, não é? Sim. Estou te ouvindo aqui o Tipo e o Teco, né? <risos> Tentando acompanhar e me pegar, mas foi bom essa pergunta assim. Você me fez uma provocação durante o um pedaço que eu estava falando, é. que me fez perceber o meu padrão de autocobrança também nesse processo de de identificar as autossabotagens, né, então precisa, se for resumir <coughs> o que a gente conversou aqui hoje, para mim fica muito esse olhar de exercitar generosidade comigo mesmo, isso, e comigo também, né. Eu não prestei atenção, ai, peraí, sai o treco, tem duas pessoas assistindo a gente já ao vivo, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para mim e pra Sam, deixa eu ver se... Assim se apareceu. Ah, o Marcelo... Oi, Marcelo, tudo bem? É, pode mandar aqui também no chat... Estou movendo o apoio do nosso estúdio Tabajara para ver <risos> se entra alguma mensagem. Mas deu certo. <coughs> deu certo. É, porque às vezes as pessoas só acabam só mandando, comentando alguma coisa depois que, que o vídeo já está no ar. Você quer trazer algo mais? Não, você que está falando, você prestou atenção nessa. ideia de como você constrói o seu ciclo, porque a gente está sempre reconstruindo o nosso ciclo de autossabotagem, né? Acho que é, quando a gente é jovem, muito jovem, a gente se permite mais se trair, porque a gente tem menos noção de finitude e de preservação também, né? E acho que, à medida que a gente vai amadurecendo e vai construindo essa noção de, de, de que as coisas se desgastam e que as oportunidades são, sim, um cavalo de um rabo só, que eu gosto muito disso, aí a gente vai mudando e está sempre reconstruindo. Agora, eu acho que a gente tem sim esse de Gostei. <risos> ok. <risos> muito bom. Estamos, estamos preparadas, né? Ah. Então, o um convite aí da Sam... Vamos nos auto-sabotar... De, de, de, de leve. De leve. E assim, com observação, né? É, muita observação. Na linha de ter um aprendizado, Não, né? porque a, a saboteca... Tem uma auto-sabotagem cega, é né? a gente... Do do consciente. Já é natural. Aí você... Cai nas armadilhas da vida, do ego... E ainda por cima. Ai, me auto -sabotei, que, Ai, que horror! Me... Não dá! Então autossabotagem como ferramenta de liberação! Ufa! Reconhecer, sabe? Gostei! É, muito bom! Obrigada, querida! <risos> Obrigada a você! Obrigada a você muito pelo bom. convite maravilhoso! E aí quem assistiu depois a Gleide também entrou. É, e quem pegou na metade e quiser depois rever, tiver alguma pergunta pra mim, pra Sam, manda aqui no campo de comentários e a gente volta pra vocês, tá bom? Ok. Um abraço. Tchau.